Vocês? Porque eu tô Eu sei que vocês querem me matar Me perdoem me perdoe por estar tá sumindo tanto Aqui deste canal Ai gente, tô numa correria, tô com mudança Eu ia fazer um cenário novo pra vocês Acabei nem fazendo, porque eu tô mudando Enfim, não vou poder falar muito sobre esse assunto agora Mas é uma coisa boa Depois vai ter uma surpresa pra vocês Se preparem que os próximos vídeos aí é Provavelmente de julho Vai ter um cenáriozinho assim no fundo Com um paninho assim, tudo brilhantinho, sabe? Tudo bonitinho assim, com os meus quadrinhos As minhas plaquinhas penduradas Bem blogueira Chega de vídeo no quarto, eu sei que vocês gostam de vídeo dos meus vídeos assim do quarto que traz, né? Aquilo de, ah, você tá em casa, né? Aquele conforto Mas tá na hora de evoluir, né, Brasil? Todo mundo evolui vídeozinho videozinho de hoje é o meu mês-versário de transição capilar Isso mesmo, vidas Eu tô completando 11 meses 11 meses de transição capilar. Eu vou aproveitar esse vídeo de mêsversário para pra fazer uma hidratação no meu cabelo que tá precisando. O negócio aqui tá tenso que eu tirei as tranças tem pouco tempo e como você fica, né, um tempo sem hidratar o cabelo fica bem ressecado. Então fiquem comigo até o final, tá? Porque tá começando mais um vídeo muito foda aqui no meu canal. <risos> Voltei pra te arrasar. Tá entendendo? Voltei pra te arrasar. Agora com os cabelos lavados, né? Vidas, eu não sei vocês, mas o meu cabelo no frio, ele resseca mais do que o normal. Eu não sei se é porque no frio a gente fica com preguiça de fazer hidratação, né? Toda semana, de lavar a cabeça. Porque a gente no frio, a gente não quer nem tomar banho. Quem diria lavar a cabeça? Olha ah lá, eu explanando a minha vida. Às vezes todo mundo aqui ama tomar banho. Eu também amo tomar banho Mas no frio a gente faz aquilo aquela dificuldade É difícil escovar dentes, é difícil tomar banho Difícil lavar a cabeça também Então o cabelo resseca mais do que o normal Então a gente vai aproveitar esse mês-versário Pra fazer uma hidratação potente nesse cabelo E aí vocês já vão aproveitar também pra fazer aí na casa de vocês, tá? Eu vou estreiar esse creminho aqui, ó da linha Tô de Cacho, da firma, né, gente? Salonline. Line! Pra não perdeu o costume. É a máscara de reconstrução Mel, da linha Tô de Cacho, tá? Máscara de reconstrução mais creme pra pentear. Tem blindagem dos fios, reparação e reconstrução. Essa máscara, vidas, ela serve pra cabelos ondulados, cacheados, crespos, crespíssimos ou em... Transição, que é pra mim... Pra você que tá aqui, que está em transição também. Tá até fechada, ó. Nunca usei. Bora abrir. Hum, cheirinho de mel, gente. Muito gostoso. Bora, então, começar essa hidratação pra esse vídeo não ficar muito longo. E a gente descobrir quanto que esse cabelinho cresceu. Mas, pelo que estamos vendo aqui, de 9 meses pra 11 meses, deu uma bela evoluída, né? Evoluiu! Nossa. Hã? Ele cai que ficando muito bonito. Olha como que é o cabelo. Sem creme, sem nada, desembaraçado. O volume que é. Eu você fazer aquele becão, sabe? Muito volume, sem tanta descrição. Vai ficar tá super, super, super, super, super volumoso. Olha isso! <risos> Deve dar uma atrás de costas. Peguei uma messa aqui agora Não sei se o cabelo de vocês também é assim Mas ele me receita muito aqui na lateral Achei mais do que esse. Ele tá mais ressecado, tá vendo? Tem seguidoras aqui que já passaram pela transição. Parte de cima da cabeça. Demora mais pra cachear mesmo do que o resto? Porque o meu cabelo, nessa parte de cima aqui, ó, na onde fica bem exposto, o meio do cabelo mesmo, ele não tem tanta definição. Tá vendo? Não cacheia. Ele fica tipo. Fimado. de passar. Olha isso, olhem hum? caixinhas. Que coisa linda! Vamos ver atrás. <risos> oh. Cresceu muito, né? Gente, sério Olha aqui, essa parte aqui É muito cacheada Eu tô tão ansiosa Olha os cachinhos Preciso nem fazer texturização, meu amor Definição vai ter aqui de monte Lembrando vocês essa daqui é a máscara de reconstrução mel, tô de cacho, tá? Como a gente tá passando por esse período difícil aí, vocês sabem que tá bem difícil de encontrar alguns produtos em farmácias ou em perfumarias. Vocês conseguem encontrar no site, tá bom? No site online da sala online. No site online da sala online. É lojadasalonline.com.br, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês, pra vocês entrarem lá e fazer as comprinhas de vocês, que as minhas duas caixonas já chegou aqui, ó. E é isso, vidas. Mês aniversário de 11 meses em transição capilar. Começou como transição de crescimento e agora se tornou uma transição capilar. Porque eu tô cada vez mais apaixonada pelos meus cachinhos. Eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês. Já aproveita pra me seguir lá, né? Claro. Meu Instagram é Laís Oliveira. E corre pra ver meu destaque. Pra vocês verem como que meu cabelo tava em janeiro. Tamanho que tava. Tava assim a raiz, ó. Pititica. Agora, olha isso. É muito cachinho. Cresceu muito. Já dá pra fazer o BC. Já dá pra fazer o BC. Porém, não. Promessa, meu amor. BC só no que vem, tá bom? Então é isso, vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou tentar trazer todos os meses. Mês passado eu falei com vocês, né? No mês aniversário. Vou tentar trazer todos os meses. No mês aniversário da transição. Não esqueçam de deixar o like de vocês nesse vídeo. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal também. Pra vocês acompanharem essa pretinha. Que eu vou falar pra vocês. Eu, eu, eu ando bem desanimada pra gravar vídeo pro canal. Então, quanto mais vocês assistirem, mais comentar... É, mais interagir comigo aqui no canal Mais vontade eu vou ter de gravar vídeo pra vocês aqui Tá bom, vidas? Eu amo vocês demais Depois vocês corram pra lá pro Instagram, tá bom? Que eu vivo dando diquinhas pra vocês por lá Um beijo, vidas E até o próximo vídeo Salon <risos>